É nosso um lendário! No último episódio tivemos o início da jornada Pokémon. Após atravessar a Floresta de Veridiana, fomos para o ginásio para derrotar Brock e seu poderoso Onix. E agora, com a primeira insígnia, a jornada continua. Monte Lua e Misty, versão brasileira, obliterando jogos. Muito bem, começou. Oi, oh, já temos nossa primeira batalha. Muito bem, o garoto quer batalhar. E ele mandou o Ratatá. Vamos lá, Charmander. Fogo dele. Uou, ele aguentou o ataque. Chicote de cauda. <risos> Uou, ataque rápido. Ratatá, fora de combate. Haha, nível 16. Que Pokémon ele vai escolher agora? Oh, Ekans. Fogo! É isso aí! Mas o que? O que está acontecendo? Será possível? Charmander? Charmander? Charmilion! Aha! Evoluiu! E agora a Les é batalhar, hein? Vamos lá, garota! Ela também tem um Ratatá! Ratatá insiste com o ataque rápido! Ou oh, é o Nidoran macho! Nidoran ataca com investida. Nidoran fora de combate. E vamos em frente. Oh, é o Metapod. É a forma evoluída do Caterpie. <risos> Muito fácil. Próximo. Spearow! Mais batalha! Ou oh, PJ! É, Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Muito fácil também. Será que você vai ter alguma coisa diferente? Oh, é o Jigglypuff! Jigglypuff usou o Disable do Grow. <risos> o ataque mais inútil do Charmeleon Ainda bem que não usou canção Que bota pra dormir Muito bem Vamos em frente Monte Lua tá logo ali E agora vamos recuperar os Pokémon Aqui nesse centro Pokémon tem um vendedor De Magikarp E agora... Monte Lua! Chegamos no Monte Lua! Oh! TM-12! E uma poção! Primeira batalha no Monte Lua! Oh! Kakuna! Haha! <risos> Muito fácil! É isso aí! Nível 19! Ferry Harry, Toma Nossa Ah não Eu sou não Isso bota pra dormir Isso não é hora de dormir Vamos Charminha fora! O que é isso? Um Pokémon selvagem. Geodude. Vamos cair fora, vamos cair fora. Ah, sai. Pro vídeo ficar mais dinâmico, eu vou cortar batalhas repetidas, ok? O quê? Como assim prepare-se para encrenca? Encrencado é você! E agora nossa primeira batalha contra a equipe Rocket! Oh, Central! Oh, ataque de areia! Isso reduz a precisão! Já era! E agora... Ratatá! Ratata. Rarata. Ratatai insiste com ataque rápido. Oh, Zubat. Zubat usa o ataque sanguessuga. Porém não é muito efetivo. <risos> Deu um crítico e tirou um. Ah não, supersônico. Agora o Charmilion está confuso. Vamos Charmilion. Acerta! É isso aí! <risos> Ainda mandou um crítico! <risos> é vocês que estão encrencados! Oh, HP Up! Isso serve para aumentar o HP de um Pokémon! Vou guardar para um Pokémon que precise disso! E olha o cara aí! Muito bem, o Super Nerd quer batalhar! OU! Oh, Magnemite! Ha, na primeira geração ele ainda não é do tipo aço, senão o um ataque já teria acabado com ele. É isso aí! Nível 20! E agora, que Pokémon virá? Voltorb! Ah, ainda bem que ele não tem explosão ainda Oba, achei uma poção Realmente não precisa comprar poção Tem poção em tudo que é lugar No mapa Lembrando que eu não vou pegar todos os itens Porque, como você pode ver, parte do jogo não está traduzida corretamente E é muito mais fácil encontrar os itens no cenário do que no inventário E vamos para a próxima luta Oh, é o Odis o Odis é do tipo grama e venenoso Portanto, ele é fraco contra os ataques do tipo fogo Fora de combate E agora, Bellsprout Que também é do tipo grama Muito bem, vamos recuperar os pokémons e vamos em frente. Ah, não, outro capanga da equipe Rocket. Ele mandou Wackens. Um ah, maldito. Não, Jamiro não consegue atacar Agora sim Essa deu trabalho, hein Oh, tem 01 Oh, achei o item mais importante pra mim nesse jogo O Ether! O Ether serve pra recuperar PP O que isto quer batalhar. Oh, Geodude. Lembrando que ele é resistente a fogo, hein? Outro Geodude. Fogo! Ele contra-ataca com investida. Mas não teve chance É isso aí Nível 22 oh, Onix. Ah, O Onix O Charmeleon derrotou um Onix no nível 14 Quando ainda era um Charmander <risos> Imagina agora Olha lá o que encontrei... A Pedra da Lua! Oh, outro membro da equipe Rocket! Que Pokémon ele vai usar? Oh, é o Hot Caramba, Charmillion. Charmillion tá bravo <risos> Nem o Clefairy aguentou, rapaz Lembrando que o Clefairy tem um HP enorme oh, Encontrei outra pedra da lua Sai pra lá, eu vi primeiro Oh, Grimer Grimer é do tipo venenoso Não importa o ataque que ele usou Não fez nada O Torbre ficou chamuscado <risos> Já era Oh, Coffin Coffin, Coffin. Oh, o Coffin usou um ataque de fumaça Maldito Ah não, o Charmino ficou envenenado Muito bem, vou pegar esse fóssil daqui Você fica com o outro Vamos ver se dá tempo de chegar no centro do Pokémon Vambora Ih, tô achando que não vai dar tempo, hein Oh, veja o que eu encontrei Uma Great Ball É melhor que a Pokébola Tem uma precisão maior Oh, encontrei o TM04 É, não vai dar tempo Vou ter que usar o antídoto Muito bem, vamos recuperar a equipe Agora já poderíamos ir para o ginásio, mas primeiro, vamos treinar um pouco. Digamos que o fogo de Charmeleon não será muito bem-vindo no ginásio de água. O segundo pancadão que o Charmeleon vai ter que resistir. Oh, apareceu o Gary. E ele quer batalhar. Muito bem, vamos lá Charmeleon, mostre a que veio. Oh, pide Pidioto ataca com o tornado! Pidioto fora de combate! E agora, abra! E agora Ratatá ah, Nível 24 charmilha prendeu Fúria E agora Squirtle Encare ele Ah não, arma de água Vamos, Charmilion, resista. Vamos lá, Charmilion. Use o ataque fúria. Isso aí! Charmeleon faz milagre novamente. Vamos recuperar a equipe e comprar umas Pokébolas É isso mesmo, a equipe vai aumentar em breve. Bem, vamos começar a adicionar membros da equipe. Mas antes, batalha ou oh, Nidoran Fêmea. Próximo Zubat. Ah, não, o supersônico. Sangue Suga Vamos Isso Próximo Outro Nidorah Ou Menki Menki é do tipo lutador É isso aí, vencemos! Mas o quê? Batalha com o entregador do troféu? Ou oh, é um membro da equipe Rockets? O que? Entrar pro crime? Jamais! Nem pensar, o crime não compensa! Ou oh, o TM45! E agora vamos capturar pokémon, sim, finalmente vamos capturar Vamos ver o que encontramos por aqui Oh, é um Abra Esse só tem uma chance, hein Vamos lá O Abra vai ser o nosso teleporter Pokébola vai É isso aí, capturamos um Abra! Bem-vindo à equipe Abra, e agora Bell Sprout O que bola vai! É isso aí! Capturamos um Belzprout! Belzprout vai ser o nosso cortador! Muito bem, abra! Teleportar! Ah, muito fácil. Tudo batalha repetida, tudo derrotado com um golpe só. Não poderia ser mais fácil E agora vamos conversar com o Bill O pesquisador Pokémon Muito bem, vamos ajudá lo a sair desse negócio O anime, ele está dentro de um cabuto Oh, é um membro da equipe Rocket Renda-se agora ou oh, prepare-se para lutar? Oh, Drowsy Drowsy é do tipo psíquico. Ganhamos o TM28 TM28 eu quero E é o próprio Charminion que vai aprender esse golpe Ele será muito útil no ginásio Por isso que eu estava treinando até agora Para conseguir o ataque escavar bem, vamos começar. Primeira batalha contra o nadador. Que Pokémon virá? Oh, é o Horse. Já era. E agora? Sheldon oh, Sheldon está aumentando a defesa O ataque de fogo não seria muito útil aqui Deixe aqui nos comentários qual é o seu time. Ah, e não esqueça de deixar seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Mas o quê? O que é isso? Batalha? que é isso? Minha nossa, um lendário. Caramba, é o ah, Ainda bem que eu comprei Pokébola. Vamos lá. Pior que o Charminho vai acabar com um golpe só. Vamos lá, Bellsprout chicote de vinha E agora? Vamos lá. Porque bola vai? Vamos, vamos. O segundo membro da equipe vai ser o Mew! É isso aí! E agora a piqueniqueira! <risos> Desculpa, Abra, mas... Eu sei que eu treinei o Abra a vida toda! Mas dessa vez, farei diferente! Eu vou treinar o Mew! Não se desespere, Abra! Você já é super útil! Um dos meus pokémons favoritos é o Abra, mas... Mas se eu quero vencer, eu preciso dos mais fortes! Goldinha do tipo água, mas o Charmeleon é poderoso demais. E agora a batalha de ginásio Misty. I'm Misty. Are you ready? O oh, Starium. Vamos lá, Charmeleon escavar! Uau, foi a nocaute só com ataque! E agora, o grande perigo! A parede de água! O terror do tipo-fogo! Starby! Let's go! Essa não, arma de água! Vamos Charmeleon, resista! Escavar! Vamos, ataque! Essa não, raio de bolhas! Ah não, é o fim!